Oi vocês, está começando a nossa live e vamos entrando os nossos e muito coraçõezinhos para vocês. É um prazer ter vocês aqui conosco e nossa live começou. Quantos demais estão entrando, estou fazendo uma brincadeira que é o seguinte, eu estou dizendo uma frase e os demais precisam descobrir que frase eu estou dizendo. Vou repetir de frase. Qual foi a frase que eu falei? Repetir de novo. Ih, gente, ninguém está conseguindo adivinhar a frase que eu estou dizendo. Vamos ver. Coloca aí o que vocês acham as tentativas. Parece que tem um machado no final. Isso mesmo. Não é achado, mas essa palavra aí, isso aí. Vamos lá. Repetir de novo. Ó. E aí? Eu pensei que... Isso! Machado! Perfeito! Vamos lá! Ó. E aí? Será que vocês vão acertar? Qual é a frase? Será? Será? Será? Será? Flutuar o machado! Isso! Estão chegando perto! Vamos lá! Quem vai acertar? Aham. Uhum. Faz plutual Machado e só precisa saber quem é, ó. G C, não. Ó. Começa com J. Não, Deus, faz <risos> Deus não. Isso, Júlia, qual a frase completa? Júlia tá chegando perto Quem vai digitar a frase A frase completa? Tem que digitar a, fra, a frase completa Quem vai digitar? Vamos lá, vamos lá, quem vai ser o primeiro? Ele, não Vamos lá Quem vai colocar aí a frase completa? Tem que escrever a frase completa Quem vai? Quem vai colocar a frase completa? Josué faz flutuar o machado Yes! Muito bem! José Gabriel colocou primeiro Josué, Josué faz flutuar o machado Vamos lá, última frase Vamos, vamos ver Se vocês, esse é o desafio Do microfone silenciado Vocês têm que descobrir qual a frase que eu estou falando, tá bom? Esther veio aqui para ver na Bíblia o que é que estou falando. O Senhor, isso... O... Muito bem, na Alves, que escreveu... O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Muito bem, foi isso mesmo. Sensacional. Isso está virando febre, essa brincadeira de a, microfone multado. Muito bom. Você liga para as pessoas e faz essa brincadeira com eles, os jovens, fazendo isso, os adolescentes também. Vamos, então, falar sobre o nosso papo legal de hoje para quem não sabe a, a dinâmica do Papo Legal, vou falar para vocês rapidinho. Ela tem esse momento de brincadeira de um primeiro momento. É, a Rai, Anta Torres colocou também isso aí. É, Isabela colocou. Parabéns, Isabela. Todos vocês que colocaram isso mesmo. E pode colocar muitos coraçõezinhos. É, então, o Papo Legal, ele tem o primeiro momento de a gente é, fazer essa descontração na reunião física também, quando acontece. Na reunião... A, Acontece no auditório, os ganha... como sempre cara, os ganhadores ganham o quê? Ok, vai ganhar beijos, muito beijos, beijos, beijos, gente, vamos botar corações aí para os ganhadores, muito corações aí para os ganhadores, vamos lá, eu não quero ninguém aqui em casa pegando prêmio não, nem vou distribuir prêmio não, gente, porque é perigoso essa troca de prêmios essa visitação, essa movimentação vamos ficar em casa, então vamos mandar tudo que a gente vai mandar vai ser vitória, então manda muito coração para os ganhadores, eu vou mandar muito beijo muito emoji aqui para os ganhadores mas nada de contato pessoal, fiquem em casa por amor de Deus, não saiam das suas casas essa série que a gente está desenvolvendo chama-se Quando Deus não faz sentido e para muitos de nós, se a gente for verdadeiro Deus não está fazendo muito sentido para nós em alguns momentos. Por exemplo, Deus parece que está desapercebido de toda essa situação. Já vi pessoas falar isso aí, de tudo que está acontecendo no mundo. Onde é que está Deus nisso aí? E outros têm se perguntado, tá, mas a gente tem orado e Deus tem demorado para responder. Cadê a cura da, dessa doença? Algumas pessoas talvez estejam se perguntando e você talvez esteja nesse conflito. Tendo com você e por isso é importante a gente conversar sobre isso. Ou talvez você esteja na situação que é o tema de hoje que a gente vai falar, que é quando Deus não responde. Ou quando Deus não atende a minha oração. Você talvez tenha orado por pessoas bem próximas a você, por parentes seus, e ah, Deus não tem respondido para você. E aí surgem várias dúvidas, pode surgir, desculpa que são dúvidas de ah, Deus não me ama Deus não cuida de mim e Deus não é real pra comigo talvez sejam essas várias dúvidas e aí eu gostaria de conversar com vocês de algumas experiências reais e verdadeiras talvez você se ache assim, ah, Deus não me ama por isso ele não me responde, se fosse fulano de tal Deus iria responder e Deus iria guardar dessa pandemia, desse Covid-19 a gente tem uma história vitória muito real de uma pessoa muito, muito amada por Deus. Mas muito amada, muito querida por Deus. E que ela estava numa situação de muito sofrimento. E isso é real, tá? E tá registrado na Bíblia, vocês vão concordar comigo. Está registrado na tua Bíblia isso aí. Que estava numa aflição tão grande. Não sei você, mas quando às vezes eu estou aflito ansioso, dentro de mim fica aquele sentimento incerto. Hoje eu tava até lendo o Salmo 55, que fala assim temores tomando conta do meu coração, angústias, horrores, e todos nós temos, em algum grau, vivenciado isso em nossas casas, pelo confinamento, pelas notícias que nós recebemos, pelo risco real que existe do Covid-19, é verdadeiro esse risco que existe. Então, tudo isso gera uma pressão muito grande de nós, mas eu acredito que nos gerou uma, uma tensão tão, a tal ponto que sai sangue da sua pele. Talvez a história... É, alguns ferimentos na pele tem casos de pessoas que, que tanta ansiedade chega a estourar a, furuncos na pele mas essa pessoa e essa pessoa era muito muito amada por Deus começou a sair sangue da pele dela está na Bíblia se você não lembra você vai lembrar e ela fez uma oração a Deus e nessa oração dela tinha um item era um cálice. Quem lembra dessa oração na Bíblia que fala, menciona cálice? Quem lembra? Quem fez uma oração na Bíblia e tinha um cálice na sua oração? Quem consegue escrever aí embaixo? Pra eu ver. E essa pessoa, então, muito amada por Deus, não era porque ela não era amada por Deus, ela fez uma oração e ela mencionou um cálice. Quem consegue lembrar essa oração ou quem foi que orou falando de um cálice na Bíblia? Você consegue? E aí? Quem consegue escrever aí? Jesus, isso mesmo Gabriel. Então Jesus, muito muito amado por Deus. Deus falou assim. Lívia colocou, a Ludmila também colocou e ele disse assim. Eu acho que é Ludmila Ferreira, o Lud Ferreira. É, Márcio Llan também isso, ele falou, se possível, passa de mim esse cálice. E a pessoa do Senhor Jesus, quando ele orou, ele, Deus falou, Deus testemunhou, falou assim, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ele sabia do tamanho sofrimento que ele iria passar, a dor era tão grande, a angústia que ele estava sentindo naquele momento, a, a, a, o grau de pressão era tão grande que saiu sangue da sua pele. E ele fez uma oração a Deus desesperada. A oração dele foi se possível, passa de mim esse cálice. Porque o cálice que ele iria tomar era um cálice amargo. É mais ou menos assim, Senhor, se possível, passa de mim essa doença do Covid-19. Não permita, Senhor, se possível, que meus familiares não sejam contaminados com esse cálice dessa doença que é tão amarga, que é tão incerta nas nossas casas. E o Senhor fez essa oração. Uma outra pessoa na Bíblia que fez uma oração também, três orações, e nessa oração que essa pessoa fez, ele falou de espinho. Você lembra quem fez essa oração? Que falou de espinhos e orou três vezes. Como o Senhor também lá no dia de semana, orou três vezes, a angústia era tão grande que Ele orou três vezes. Quando a gente está muito acusado, a gente repete aquela oração, a gente ora várias vezes. E essa pessoa, se você souber, escreve aí. A pessoa que orou três vezes, por causa de um espinho, que o incomodava. Eu não sei... Várias pessoas dizem o que são esses espinhos que tu interpretar, mas o que eu sei é que eu tenho um espinho, você tem um espinho, você tem alguma coisa que lhe incomoda, que lhe inquieta. E essa pessoa orou isso, Paulo, orou três vezes. E Deus respondeu. O melhor. Deus não respondeu para Paulo e Deus não respondeu para Jesus. Não respondeu para Jesus como Jesus queria e não respondeu como Paulo queria. No fundo, no fundo que Jesus queria que aquele cálice se passasse, o que, o que Paulo queria era que o espinho passasse, eu sei que isso é doloroso, que você precisaria ouvir hoje, talvez fosse palavras de consolo, mas eu quero dar para você hoje uma fé firme em uma pessoa firme. E aí, Deus não respondeu para eles como eles queriam, não porque Deus o amava, talvez porque Deus o amasse e Deus quisesse algo muito maior para ele. E em relação à oração, eu gostaria de, de pontuar algumas coisas. Quando a gente ora, a oração é para nos fazer lembrar, quando a gente ora para Deus, que quem está no controle não somos nós. Mas a oração, ela, nós oramos para lembrar que nós estamos perto daquele que tem o um controle da situação. Então, quando você ora, não é porque você tem o um controle da situação, eu vou orar e vai acontecer do jeito que eu quero. Mas é para lembrar para você que você está perto daquele que tem o controle da situação. Isso muda a nossa vida e muda a nossa experiência cristã, de que nós estamos perto daquele que tem o controle da situação. A oração, ela, ela extrapola muito mais a questão de, de eu fazer pedidos para Deus, de interceder, mas a oração também é confiar em Deus. A oração, ela faz nos lembrar que nós confiamos, em Deus, de que eu não tenho controle e que de, que eu confio nele. Uma outra coisa também da nossa oração, o objetivo da nossa oração é fazer a vontade de Deus e não a nossa, mesmo que a gente não compreenda. E aí, quando o Senhor respondeu para o Senhor e na oração do Senhor Jesus, ele fala assim, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em toda essa pandemia que a gente está vivenciando, sem dúvida a gente deve orar a Deus e clamar a Ele para que Ele cure, para que Ele salve, para que Ele mude. Mas principalmente, Senhor, faz a Tua vontade. Quando Paulo também orou, Deus respondeu para ele, não como Ele queria, mas o Senhor respondeu para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. está lá em 2 Coríntios. E isso faz grande diferença para a nossa vida. Por quê? Às vezes gente, o que a gente está pedindo para Deus, Deus, eu quero isso, Senhor, me dá isso, Senhor, para mim, me dá isso. E Deus vem falar para nós, e Deus está dizendo para você agora. que você precisa não é disto, que você precisa é de mim. Então, em toda essa pandemia que a gente está vivenciando, sem dúvida, Senhor, se possível passar de mim esse calice se passa Mas, além de tudo isso, Senhor, eu quero ter experiências contigo. Senhor, eu quero me aprofundar, contigo. Se eu quero também olhar toda essa situação que a gente está vivenciando com os olhos espirituais também, para conseguir ver além dessa doença. Eu sei que há muitos sofrimentos em diversas casas, eu sei que talvez hoje você ficou angustiado por toda essa pandemia que a gente está vivenciando. Mas eu gostaria que você reconhecesse Deus nessa situação e reconhecesse que Deus, Ele sabe ser Deus. Talvez para nós o que a gente queria era, Senhor, que Jesus não vá para a cruz, que Ele não morra na cruz. Mas Deus queria muito mais. Ele queria salvar a humanidade. Talvez a gente, Senhor, abrevia esses dias da pandemia e devemos orar, eu tenho orado dessa forma. Mas talvez o Senhor não responda como a gente queira. E aí a gente precisa estar preparado para isso e perceber que o que Deus quer talvez seja algo muito mais do que tudo isso. Talvez a gente esteja muito, muito preocupado com o nosso corpo físico. E Deus está querendo nos levar para nos preocupar também com a nossa eternidade, com a nossa vida futura. E cuidar também do nosso interior. Além de cuidar do nosso corpo exterior, de evitar a contaminação. Também evitar a contaminação no nosso interior. Então, dentro de tudo isso, eu gostaria de dizer para você, resumir o que eu gostaria de dizer para você aqui. É embora Deus não atenda como você espera, não responda como você espera. Confia nele, confia no amor dEle. Assim como a criança que recebe muitos não dos pais, e esse não não é por falta de amor, é porque os pais amam. Ontem eu, eu no meu encontro com os, adultos, os juniores, eu perguntei para ele quais foram os últimos nãos que eles receberam dos pais deles, e um deles falou assim: eu pedi para meu pai ir para meu pai, eu queria ir no supermercado com meu pai, e meu pai me deu um não. E eu perguntei para ele, quando ele deu o seu, ele responder, não respondeu como você queria, ele deu um não, é porque ele não lhe amava. E ele falou, não, na verdade ele me amava muito, por isso que ele não queria que eu saísse e fosse para o supermercado. Então, muitas vezes Deus nos responde, não como nós queremos, mas não é por falta de amor. E nessa relação é preciso haver confiança. Confiança de que Deus não é carrasco, Ele não nos abandonou, Ele está cuidando de nós, cuidando de cada um. E que mesmo não dEle, talvez o, a maneira dEle fazer, Ele sabe ser Deus, que Ele está cuidando de nós, e certamente Será o nosso melhor. Um dia a gente vai entender isso, ok? Vamos então, nossos queridos, agora passar para o nosso momento de papo legal. E aí eu vou chamar os nossos convidados que estão conosco. Vamos ser o nosso primeiro convidado hoje, vai ser Gabriel. A última semana a gente tentou, mas por algum motivo de conexão a gente não conseguiu. Hoje vai ser Gabriel o primeiro a participar. E fiquem porque temos mais outros participantes. Gabriel, deixa eu convidar você para participar. Alô, Rogério. Oi, Gabriel, que maravilha estou amém, aqui. Estou amém, amém. bem e você, graças a Deus. Coraçõezinhos aí, gente, para Gabriel que acabou de entrar. Deixa eu esperar para você aparecer aparece minha imagem aqui. É, mas se não entrar, não tem problema. Se ficar com a voz, eu quero ver coraçõezinhos para Gabriel aí, gente coraçõezinhos aí pra ele, manda muito coração pra ele aí, isso tá aparecendo um coração aí, mais corações, vou mandar os meus corações aí para Gabriel aí, de boas-vindas. Ah, obrigado. seja bem, bem, bem-vindo aí conosco. Gabriel, qual foi. foi o último não que você recebeu dos seus pais? <risos> <risos> <risos> <risos> o último não que, que eu ganhei isso, que você recebeu. Eu acho que. Que eu recebi, né? Acho que Sim. foi quando eu. Eu quis sair para algum lugar. Uhum. Ou para comer. Em algum lugar, entendeu? E eles não disseram não. Eu fiquei bem triste. Uau. Foi, ficou triste então. Ô, foi. Marquinhos e de os demais que estão aí conosco. Ficou triste porque seus pais deram um não. Para você, foi agora na quarentena, sim. Sim, não foi até um, um período um pouco antes, sim. Não tinha esse, esse surto ainda, tá não tinha esse surto ainda. Quando Gabriel estava é, quando ele recebeu o nome dos pais dele, foi isso que ele estava dizendo. E vamos perguntar. Ele falou, como sentiu? Sentiu-se triste. E vamos perguntar a respeito da confiança dos pais dele se ele consegue falar. A Júlia colocou aqui meu último não foi agora de tarde quando eu pedi para fazer brigadeiro. Ah, delícia aí, Júlia. Júlia já já vai entrar conosco também ao vivo. Vocês também escrevem também o, o a última vez que vocês receberam o não dos pais de vocês ou o último não que vocês receberam. Talvez os casais não tem tais por perto, né? Mas talvez seja um não de outra pessoa que recebeu um não. Já já vamos descobrir esse não de Júlia, porque foi, né? Desse brigadeiro aí. É, Gabriel, Luciano Cícero entrou aí, será um prazer, Luciano Cícero. Ok. Gabriel, você consegue digitar pra gente então? A gente não tá conseguindo conexão com o Gabriel. Amém. Ah, então, a gente tá perguntando então aqui, é... deixa eu ver aqui, Gabriel tá perguntando outra vez. Você interpreta isso como falta de amor dos seus pais ou amor dos seus pais para com você? É. Na verdade, eu acho que eles tiveram um motivo maior, claro, né? Agora só que eu nem Sim. enxergava esse motivo, entendeu? Pelo qual eles me proibiram. Eu acho que foi isso, uma falta de interpretação mesmo. Mas eu fiquei triste todo jeito. Sem dúvida. Porque a gente, às vezes nós temos nossos sonhos, temos as nossas vontades, e desejamos fazer muitas coisas e queremos receber sim. Sim, é, é que para tudo que a gente quer, a gente pensa que é bom para a gente. A gente não, uhum. não vai olhar pelo, pela visão. Nós perdemos Gabriel. Mas graças a Deus, Gabriel conseguiu participar dessa vez e deu a sua participação e contribuição no nosso Papo Legal. Vamos passar então agora para a próxima pessoa, Vamos perguntar a Júlia, porque eu fiquei curioso para saber disso, em relação ao brigadeiro, que ela não conseguiu fazer. Júlia, deixa eu te achar. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Dessa vez deu certo, conseguiu participar e dar contribuição. Deixa eu chamar a Júlia aqui. Muitos coraçãozinhos aí para a Júlia. Vamos lá, minha gente, coraçõeszinhos para a Júlia. Vou preparar aqui para recebê-la com corações, enquanto vocês mandam muitos corações para a Júlia. Vamos lá, Júlia, Júlia está entrando aí, Júlia, se conectando. Olá, lá, Júlia, muitos corações aí para Júlia, conseguiu entrar. Gabriel colocou, colocou minha internet, não é crente, só pode ser. Mas dessa vez, Gabriel, para menos você conseguiu dar alguma contribuição. Muitos coraçõezinhos aí para Júlia, Júlia, quero te receber com coraçõezinhos aí. Todo o pessoal que está aqui nessa live está mandando corações para você. Júlia, a gente quer saber por que não foi possível fazer esse, esse. Você recebeu esse não do brigadeiro. Bom, desde faz tempo que eu peço para minha mãe pra fazer brigadeiro, né? Juliana. Que... Mas ela diz que eu faço muita sujeira e depois só é para ela limpar. Hum, ou seja, <risos> ela consegue ver além do brigadeiro. A gente só está olhando, talvez, o brigadeiro. E aí ela tá falando é. além do brigadeiro. Júlio, eu tenho perguntas para vocês. Nós estamos no momento agora das perguntas do Papo Legal. A gente tá falando sobre quando Deus, demor, é, Deus não atende ou não responde as nossas orações como nós queremos. A gente falou da experiência do Senhor Jesus, que ele pediu para o passadeiro o cálice e Deus não respondeu como ele queria. E Paulo também que pediu três vezes sobre o, o espinho da carne. Júlia, a pergunta que eu faço para você é: qual foi a coisa mais absurda que você já pediu para seus pais? Não entendi. Qual foi a coisa mais absurda que você já pediu para seus pais? Ai. Eu não lembro. Vocês aí também, gente, é alguma coisa que... absurda que vocês pediram para seu pai? Eu acho que foi quando eu fui pedir para morar com a minha avó. Ah, naquele período que você tá revoltado com a família, não quero ir morar com vocês, eu quero a gente sair de casa, deixa eu morar com minha, meu avô. Mais ou menos isso. Foi. Uh -huh. A Carla botou, botou aqui, colocou aqui: e para Sumaré. Pra Sumaré. É. E aí, claro, seus pais fizeram sua vontade e deixaram você morar com seus avós? Não. Por que não? Eu espero não para você. Porque meu pai falou que meu lugar é para viver com eles, até porque, tipo assim, minha avó não faz parte da igreja que a gente frequenta, né? Hum. Aí meu pai falou que era o meu lugar para ficar com ele, com a família, todos juntos, até eu crescer. Ah. Muito bem. cara colocou aqui que até hoje eu acredito que Marcone deixou você ir para São Paulo, para conferência. Nem eu acredito ainda. Pois é. Algumas vezes as orações são bem atendidas, né? Às vezes os nossos pais respondem coisas absurdas atende a nossa vista. Ah, todas as vezes que você pede a Deus alguma coisa, Ele te responde. Não. Porque não? Não. Não responde assim. Tipo, eu não consigo muitas vezes não consigo enxergar, mas eu peço muitas coisas, né? Por exemplo, assim. Eu peço muitas coisas. Aí chega até uma parte que Deus não responde minhas orações. Aí eu começo a ficar triste. Aí eu acho que Jesus não respondeu, mas é por amor, né? Porque, tipo. É, acho que é isso. Ou seja, talvez a gente não compreenda, como a gente às vezes não compreende os pais, não deixar a gente, que justiça, não deixar fazer um brigadeiro tão gostoso, tão legal, e não conseguir. Ah, o que Deus está talvez fazendo para nós é muito mais. Gente, eu queria aproveitar aqui, eu queria que vocês mandassem muito corações, rios, porque tem uma pessoa bem especial participando dessa live, que é a minha mãe. Minha irmã disse que ela está participando pela primeira vez, ela está aqui conosco. Que legal! Eu que vocês mandassem muito corações para ela. Mãe, te amo! Obrigada por participar Bem-vinda! Corações, gente, olha aí, mãe, para a senhora aí. Ó. Corações, corações, <risos> participando do nosso papo legal. Que. Desçam, que maravilha. Sorrisozinho para a senhora. Muitos corações aí pra minha mãe. Dona Gelita. muito obrigado por estar participando aí. Eu não vou nem falar essa história de pai e mãe, porque ela está assistindo tudo. Agora é que eu vou falar. <risos> eu também já recebi muito não dela. Ficava com raiva. Escondia atrás do guarda-roupa e ficava lá. Eu quero sair dessa casa, eu não sou amado. ninguém me ama. Me conseguia... falava isso também. Eu não conseguia compreender a dimensão de, de tudo. Ah, diz uma coisa: em relação ao Senhor Jesus, ele fez uma oração pedindo para passar, é, pedindo para o Cálice passar dele. Ah, o que, é que você acha dessa passagem e dessa resposta que Deus deu não para ele? Ou melhor, Deus responder. Não entendi, travou aqui de novo. Ah, então deixa eu simplificar essa pergunta. Tá? Eu fiz muito complexa. Deixa então aqui eu facilitar. Ah, uma pergunta. Você acha que Deus tem obrigação de responder as nossas orações? Não. Acho que não, porque muitas das vezes ele vai fazer a vontade dele, né? Não adianta ele responder... Você está me escutando? Estou sim, estou ouvindo. Para mim está travando muito aqui, sim. Ah. É que não adianta muito ele responder muitas das vezes, né? Porque hum. a gente sabe que ele ama a gente e, tipo, a gente, eu peço muita coisa desnecessária, então a gente sabe. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco e que em outro dia você possa fazer seu, seu brigadeiro. Será que ela. Vai entrar. E né que ela entrou! Oi, mãe! Muito Gente, eu quero muito corações agora de vocês para minha mãe. Oi, mãe! Oi, Rogério! Mãe, que gosta mãe? de mexer comigo? Não é, mãe? Que coisa tão boa! não, Você aqui, comigo, não é? Ai, que maravilha! Olha os coraçãozinhos aí subindo, que o povo está dando para a senhora. Gente essa é minha mãe, graças a Deus foi ela que me levou para o Evangelho, desde pequenininho levava a gente para igreja e já estavam os caminhos de Jesus para a gente. Quita Vera Braba com a gente, olhe, oh, mas o que ela deixou para nós uma herança maravilhosa, uma é herança de fé e quero aproveitar também aqui essa live publicamente para agradecer a senhora, mãe de ter semeado a fé pra gente, ter colocado Jesus no caminho da gente e ter nos levado pra igreja muito obrigado pelo, por essa hora ter feito isso conosco, e meu desejo também é você passar pra minha, levar isso pra minha casa também, pra minha filha a, a minha aqui, a respeito da fé, de confiar em Jesus e estar tá confiante Nele. e eu também fico contente muito contente de desses desse presente que Deus me deu amém é presente maravilhoso são uma joia amém. a mim são joias amém Estou feliz com minha família amém glória a Deus mãe coisa boa com certeza e ver os filhos seguindo os caminhos do Senhor os que não a gente meio que encaminhado o Senhor trabalhando né trabalhando sim as orações estão aí amém o Senhor está recebendo uhum. tem o seu tempo o tempo para ele responder amém né uhum. com certeza é. eu amém. vi foi sim, eu vou perguntar a ela, gente, fazer a pergunta dela. vamos descobrir a história dela quando ela era criança agora. Tá? Já, já vou fazer algumas perguntas. Pode falar, mãe. Diga. Dizer o quê? Não, fala o que você não estava falando. Não, eu digo que eu fiquei muito contente de ver Demar ali naquela reunião. Dizer é uma reunião Roberto. online ao vivo. Online ao vivo. Online com a família e meus irmãos, que são evangélicos, participaram. Isso foi uma grande vitória para a família. Simone hum. né? O Simone também Fiquei muito contente Muito, muito, muito Agradeci a Deus Ele está respondendo As orações Amém Eu confio Amém No Senhor Jesus né? Amém. Que Ele Bom, tem... tá Ainda me é, Me sustentando aqui Sim. Porque tem algo para mim. Amém. E eu estou esperando Amém. com fé. Amém. Com fé mesmo. Porque Amém. ele vai dar. Amém. Com certeza. Amém. Para os que eh, estão assistindo, o grande sonho da minha mãe, vocês podem unir a oração dela também, é o seguinte: ela sempre tem orado que antes de partir, antes do Senhor, o grande sonho dela é ver todos os filhos seguindo a Jesus. E aí falta, nas nossas contas, dois irmãos nossos, e nesses dias, graças a Deus, eles participaram de dois cultos online nossos, da família, e foi uma surpresa, porque eles tinham uma resistência, um coraçãozinho duro, e eles estavam Sim. bem mais flexíveis e participaram Então, isso é uma grande alegria para a família e o grande sonho da minha mãe, é ter, isso aí, ter os dois filhos dela são os dois homens mais velhos, a... Ah, com um corações quebrantados por senhor. Somos a fam... filhos de, Somos irmãos, temos sete. Né? Só faltam dois nessas contas. Mãe, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. É o seguinte, quando a senhora era pequena, a senhora lembra algum não que seus pais deram para a senhora? Não, lembro. Hum. Eu lembro que meu pai me deu não. Sim. Lembra... Uma coisinha muito... Oi? pode falar eu lembro é ele os cabelos era grande hum. e era bem estirado Sim. e nem não tinha grampo que sustentasse nada que botasse que ele segurasse Uau. então falou assim meu pai ia sair para, para o comércio. aí mãe disse assim hoje Anita, pede teu pai que ele traga nesse tempo né a gente chama bilírio né uhum. aí, <risos> Mãe eu disse, eu, quando ele vim, quando ele vem, ele, ele traga para você. Assim eu fiz, né? Eu disse, papai, o senhor compra bililo para mim. Ele disse, a resposta dele foi, ele passava numa, dentro do de amato, o caminho era no mata para chegar no começo. Sim. Aí ele disse, Quando eu vim, eu trago pó para amarrar seu cabelo. Ai, Jesus. Foi a resposta que ele me deu. Eu fiquei muito triste Sim. Mas fazer o que, né? Aquela ignorância, né? Uhum. Sim. É, Sim Eu, eu acredito Sim. Eu acredito Que desde eu, moça Jovem Que o Senhor Deus Eu via a minha, Eu não sabia, não era oração que eu não sabia, né? Criada ali, não sabia Sim. Mas eu pedia a ele Como que estivesse conversando com a pessoa Sim. E eu diria aquilo que eu pedia a ele e o Senhor fez. E o Senhor fez a minha vontade. E sabe quando eu vim reconhecer? Foi nos um tempo desse que eu vim refletir. Sim. Eu vim refletir o que Deus fez comigo. E eu não entendi. Sim. Então essas minhas palavras. A senhora poderia Amém. dizer o que Deus fez com a senhora? Se eu lembro? Não, a senhora poderia Foi. dizer o que Deus fez com a senhora? O que Deus fez? Deus né? porque ele fez? Sim. Porque eu não queria casar com o um rapaz de, do sítio. E Sim. eu pedia para casar com o um rapaz de, de rua. Uhum. Meu pai eu não queria pai de morar. De rua, não eu queria morar na rua. Sim. Então. E o Senhor me deu o seu pai. Uhul! Seu Tonino! Isso. Com tanta dificuldade ele foi me buscar, né? Uhum. E eu estou aqui. Em nome de Jesus. Amém. E eu não queria nem saber de crente. Hum. Eu não queria. Naquele tempo. tá escutando? Estou escutando. Os crentes eram nova seita. Já viu falar isso? Já. Não. Chamado de bug, né? Os crentes antigamente, gente, olha, quem é, tá assistindo era, aí? Era chamado, era, era chamado de bode. É. E também é. quem andava com a Bíblia debaixo do braço. É o quê? A Bíblia Não, era eu, capa eu, eu, eu, preta, o livro da capa preta. Isso, é bem interessante, gente. Isso. Ouviu? Uhum. A capa preta era essa. Não queria senhora... nem saber. E a senhora nem queria. Eu sei um pouco da sua história. A senhora não queria nem saber de Crente. Quando os Crentes chegavam para evangelizar nas suas a ela fechava a porta, e botava e, e dizia que não queria e ficava ignorando, assim, adorando. Até que um dia, uma vizinha convidou a senhora para ir um culto E a senhora falou assim: "Eu vou ser Crente agora". Foi isso? Eu vou contar muito não vai a de toda. Isso. Eu pedi a Deus que me mostrasse a verdade. E aí, Jesus mostrou Isso. a igreja, e aí ela mostrou. foi para a igreja, recebeu Jesus, teve todo um conflito porque meu pai não queria aceitar que ela fosse evangélica, mas ela permaneceu, insistiu, e aí, Jesus um dia converteu até meu coração, o coração do meu pai, depois de muito tempo. Isso. Amém! Uhum. E é desse que, que Jesus quer aqueles, aqueles ignorantes, aqueles que não quer saber de Jesus. Mãe, Mas é eu esse falo aquele... pra senhora, para as pessoas e para nós que estamos agora, todo mundo está nas suas casas, nessa pandemia, com muito medo, que às vezes bate o nosso coração, bate o seu coração também, bate no coração da gente também um certo medo às vezes, às vezes a gente sabe notícias de pessoas muito queridas, nossas, que estão passando por situações difíceis. Que palavra de Jesus a poderia dar para as pessoas que estão assistindo agora, gente? Eu digo, hum. a minha palavra é, é fique em casa. Né? E fique no, fique no isolamento. Isolamento não só é um hospital, não. A nossa casa também, também é um isolamento. Sim. Se assim a querer, quiser Querer viver mais dias uhum. É obedecer Sim. É obedecer Deus. É isso que eu, eu falo uhum. Eu digo para minhas amigas Quando eu ligo para elas Sim. Aí é o que eu digo Obedecer Você não quer obedecer nem essa Empidomia é? uhum. que está andando E obedecer a Deus né? uhum. Tá. E para as pessoas que estão com medo, agora uma outra pergunta. Quem estão, a Manuela colocou que verdade. É... Quem está com medo? Quando a senhora está com medo, ou a senhora está com. às vezes fica com medo, sei lá, do... da doença. O que a senhora faz para ficar mais calma? o que Eu faço? Sim. Eu oro é ao Senhor. Sim. Que me dê sabedoria. Amém. Entendimento. Amém. É? Aí eu fico calma. Amém. Amém. Amém. A senhora tem lido a Bíblia esses dias? Tem Sim. alguma passagem que a senhora tem lido? Que... Tenho, eu tenho lido. Todos os dias eu leio. E hum. agora mesmo eu estava lendo. Sim. Aí lembrou de. E você estava aí. Eu tenho uma coisa para te mostrar. Um minutinho. Então vai lá. A gente tem pouquinho tempo porque está perto de terminar a nossa live. Tá bom. Live. Aqui. Vamos ver que é aquela Olha, coisa. quero te perguntar uma coisa. Isso aqui é, foi seu. Você ah, lembra? Cadê? Chega pertinho aí para eu ver. O oh, revelando meus segredos, minha gente. Olha que é isso? Ai, ah, Deus, você... É que tem invertido aqui. Deixa eu tentar ler. Invertido. Se alguém puder me ler para mim aí. Deus, você é o... A Deus, você é o namoro. Não sei, mãe. Talvez tenha sido, não lembro. Mãe Rogério é tão gostoso que é jovem. Hum. E eu... Foi você que leu. Você. Uau, será Pelo Será que eu, eu creio, porque o seu gesto era muito diferente. Hum... A sua convivência. Eu não posso é falar aqui, mas eu vou falar pessoalmente. Eu vou oferecer é esse, esse livrinho. Sim. A Vinícius. Muito bom. Tá bem? Aham, ótimo. Vinícius, para quem não sabe, gente, é meu sobrinho. Que já é no período da adolescência. E aí, certamente esses livros aí são trazendo princípios sobre Deus e o um amor Que é muito importante, né? Para a gente construir... Uma Olha. Saudável. Sim. Rogério. Sim. Porque esse livro que eu li foi todo o seu gesto de você solteiro. Sério, mãe? você estava aqui em casa. Ai. Eu me escordei todinho. Isso, eu queria trazer uma mãe para o um papo legal, gente. Os segredos são revelados o agora. Seu, o seu comportamento. Sim diante de Deus, ainda maravilha. hoje é. Amém. Que maravilha. É isso aí. Que maravilha. Que bom a gente receber o assim, testemunho da mãe, confirmando. Eu sei que mãe falando é muito suspeito, né porque ah, a mãe está falando. Mas eu agradeço demais. Obrigado, mãe, pelas suas palavras. Quero lhe dizer, na presença de todos, que amo Sou muito grato a Deus pela sua vida. E, só temos um minuto, vai cair a, a, a nossa live aqui. Agradecer muito pela sua vida e também por, pela sua participação hoje aqui, que não estava marcada aqui para participar da nossa live. E Deus. a tua surpresa muito boa ter não. a senhora aqui conosco. As pessoas também que amaram, também aqui pelos coraçõezinhos aqui, estamos dizendo, dizendo coraçõezinhos de boas-vindas para a senhora. Ah, e quer dizer que senhor, a senhora é muito especial para a gente. Continue se guardando, ah, fazendo todas as coisas que for necessário para se guardar. E vamos passar juntos nesse vale da sombra da morte com a presença de Deus conosco. Amém. E todos vocês que nos ouviram também, Siga assim, a orientação dela também, que falou para vocês aí, que é obedeçam as instruções que têm sido dadas e ficar em casa, só saiam se for extremamente necessário, Eu sei que é, às vezes é complicado ficar tempo em casa, gente, vamos obedecer. E também perceber que Deus está cuidando de nós e respondendo, conforme Ele quer, a sua vontade é bem melhor que a nossa, embora a gente não consiga compreender, mas Ele é maravilhoso. E quem quiser colocar as últimas palavras aí para minha mãe, pode colocar. Mano colocou assim, Manuela, Roger, tua mãe é muito linda, Eu também concordo com você. Mãe, a senhora é muito linda! Alguém mais colocou antes aqui alguma é, frase? Deixa eu ver quem quiser colocar mais frases. Temos 26 segundos para terminar. Muitos coraçõezinhos, mãe. Muito obrigado. Beijo para você, para a senhora. Beijo para todos que participaram dessa live aqui. Para vocês. Coraçõezinhos. Conta eu mando mais. um beijo para todos. Beijo para todos. Beijo para todos. Bênção de Deus está dizendo aqui.